Olá, bem-vindo ao Valor Investing, seu canal de educação financeira. Bem, vamos começar o primeiro vídeo do ano. O primeiro vídeo de 2023 após os problemas técnicos que tivemos. E estou feliz em estar de volta, estar ativa, gravando esse vídeo para vocês. Que demais! Ai, que delícia! Bem, já começa com o estudo de caso. Uma notícia que mexeu com o mercado. Eu vou colocar aqui algumas notícias na tela. E vou ler essas notícias e vou tratar desenvolver o tema deste vídeo baseado nessas notícias. Vamos lá. O presidente diretor da Americanas renunciam após reportarem com assistências contáveis de, de 20 bilhões. Executivos deixam a empresa em menos de 10 dias após serem forçados. João Guerra, diretor de recursos humanos, assume interinamente. Essa notícia é o dia 11 de 1 de 2023. E as ações Caíram absurdamente das relações americanas e as ações desabaram após a descoberta desse rombo. E a diretoria recém-chegada já foi embora, nem ficou muito tempo. O presidente da empresa reportou ter encontrado um rombo de 20 bilhões. 20 bilhões é um valor patrimonial muito alto pela empresa que atualmente está em 15 bilhões. O rombo. Essa inconsistência contábil uh -huh. Sim. Pode ser bem maior 20 bilhões é por alto Eu Acredito que possa ser bem maior Mas, além disso Além dessa notícia, saiu também é, Trio de acionistas das americanas Perde 3,2 bilhões no primeiro pregão à a notícia do negócio o mais afetado foi o Jorge Paulo Lema, o homem mais rico do Brasil, perdeu quase 1,5 bilhão. Bem, antes de tratar dessas notícias, de desenvolver o tema, eu chamo a vinheta e depois retorno com programa.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 Voltando ao vídeo é, Eu li essas notícias O diretor saiu As ações caíram Cerca de 90% ou 90% Se eu não me lembro, elas caíram vertiginosamente Tem vídeo no YouTube falando que é 80% ou 70% Conforme foi caindo foram falando Já teve vários vídeos aí na internet abordando, Já tiveram vários vídeos aí Abordando, falando Dessas questões aí da... Da queda das ações, que é o fim do mundo, que não sei o quê. Se as ações caíram porque tinha alguém vender, Fato. Que alguém vendeu no pano. Mas o que acontece? Essa notícia aqui chamou a atenção. O trio de acionistas perdeu no seu. Gente, vem cá. Eu não conheço a carteira de nenhum desses acionistas. Do João Paulo Lema, não sei a carteira dele. Não sei quais são as ações que ele tem na carteira. Eu não sei, ah, ele perdeu não sei quantos bilhões, mas de repente Esse, esse perdeu 1,5 bilhão, esse 1 bilhão De repente faz parte de 5% da carteira dele, 10% da carteira dele Eu não sei, ele não tem só isso aí Não sei Eu não sei Eu não sei Uma coisa é certa, ele não vendeu no fundo Agora, tanto que ele ainda é acionista, então ele não vendeu no fundo uma outra coisa, ele pode ter estar vendido, eu não sei o que ele fez Agora eu penso ele perder, eu não sei se ele teve perda De repente é uma operação oculta que ele ganhou, eu não sei Você nunca sabe o que esses caras estão fazendo Aí a sardinha tá no pânico e vendendo as ações Não tem educação financeira, é isso que acontece, mas tudo bem Aí tem aquele grupo do, ah, perdeu, ah, ficou mais pobres, ah, perdeu o patrimônio, ê, o rico se ferrou. Aqui, ninguém ganhou, ninguém perdeu, todo mundo perdeu. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem, per nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Perderam os acionistas, perderam o presidente da empresa, perder, vão perder os funcionários. Se a empresa quebrar, sabe não vão perder, então isso é um caso muito triste, não é pra bater palma, não é pra dizer que o Rico se ferrou, é o Rico se ferrou, os Chiquinho se ferraram, né? os acionistas minoritários se ferraram também, todo mundo se ferrou. Todo mundo se ferrou, não é uma coisa pra comemorar, é uma coisa muito triste, uma empresa é, ter um rombo, não é um rombo, que o rombo é maior que o seu patrimônio e isso é uma coisa terrível, e a partir dessa notícia, na, esse grupo que bate palma, Pontos Rico, não sei o que, não é isso, é mediocridade, o que nós devemos tirar disso é uma lição, tanto quem é cionista quanto é funcionário, todo mundo, nós temos que tirar uma lição disso, e o objetivo desse canal é educar você, é mostrar o que, o que, que a gente pode fazer para se proteger numa situação dessa. E esse é o objetivo desse vídeo. E o tema é, é o fim das lojas americanas? Bem, para responder essa pergunta, eu vou desenvolver o um tema baseado nessas notícias. Vamos lá. Bem, o que, que acontece? Esse é um estudo de casa voltado para dois tipos de pessoas. Tanto para os investidores, em geral, tanto das lojas, ações da loja americana, quanto qualquer tipo de ação, e para funcionários de qualquer empresa, e qualquer tipo de funcionário, tanto para quem é investidor, quanto para não, quem é investidor, então, eu vou dividir esse vídeo em duas partes, vou falar tanto para investidores, quanto para quem não é investidor e quem é funcionário, vamos lá, você que é investidor, eu vou responder essa pergunta, futuro é incerto. Se você investe em ações, o futuro é incerto. Dentro desse futuro incerto, duas coisas podem acontecer. Empresas que vão passar por turbulências, turbulências, e vão continuar a existir. E tem empresas que vão quebrar e vão deixar de existir. Duas coisas podem acontecer. Uma empresa para de dar lucro, um monte de coisa pode acontecer. Entrada na recuperação judicial e não sair. Pode acontecer um monte de coisas. Deixar de lalu, tudo pode acontecer. A pergunta é como você pode se proteger dentro desse quadro de incerteza? Porque nada é garantido. Você investe numa empresa, mas você não tem certeza se vai dar certo. Pode dar certo, ou não, ela dar lucro, consistente, crescente, não sei o quê. Mas pode ser que daqui a 20 anos não dê mais. Tudo pode acontecer. Mas como você pode se proteger? de não possível quebra o, o, o, o de uma turbulência qualquer coisa. Diversificando. Diversificação é o melhor mente de proteção. De repente o João Paulo Lema, o Jorge Paulo Lema, quer dizer João, Jorge Paulo Lema, pode estar diversificado. Como é a diversificação dele? Eu não sei. Eu não sei o que ele está fazendo. O que você está fazendo? Eu não sei. O que eu estou fazendo? Você não sabe. Então, para falar de diversificação, que é uma forma de proteção, eu vou te dar um exemplo aqui de uma carteira hipotética. Esse vídeo não é uma recomendação de compra, investimento, nem indicação de ativo, não é nada. Isso que eu vou mostrar agora é uma carteira hipotética. Vamos lá ao exemplo. Pode pôr na tela, produção. Essa carteira que você está vendo é uma carteira hipotética. Você tem 20% dos papéis totais tal Itaúsa, 5% em papel, 10% Itaesa, 10% BB Seguridade, 5% em Sul América, é, Santander tem 30%, Compaza tem 5%, VEG 4%, e por um acaso, nessa né, essa carteira hipotética, um investidor X resolveu entrar nas lojas americanas. Só que ele entrou, ele só está construindo a carteira dele, então tem 1% de posicionado. Ele entrou recentemente, na posição recente. Ok. Mas o americano está dando lucro, não sei o que. Eu gosto da marca, gosto da empresa e entrei. Ok. Por algum motivo você entrou. Bem. Este investidor X. Hipotético. Por que, que tem 1%? Além de ser uma posição recente. As nossas americanas pertencem ao setor de varejo. E historicamente. Historicamente, as lojas de varejo no Brasil, elas não são perenes. não é um negócio perene, o negócio varejista não é perene, as margens são apertadas, pode ser lucrativo, sim, nada impede, mas não é perene nem se perpetua, pelo menos é o que a história tem mostrado, todas as grandes empresas varejistas no Brasil faliram, se existe uma empresa antiga que tá aí até hoje mais de 50 anos como varejista põe aqui nos comentários, ah, tem uma empresa de 60, 70 anos aí varejista que tá até hoje que não faliu, bota aí nos comentários porque eu não conheço todas faliram, ah pode ser que a loja americana venha a falir, pode ser então esse investidor X ele alocou 1% não só porque é uma posição recente mas porque ele acredita na visão dele que devido ao histórico de, de, de, de falências no Brasil é, com relação ao setor varejista ele decidiu não entrar muito nesse setor mas ele quer arriscar então o investidor X colocou na carteira dele em loja americana de 1% e ficou esperando para ver o que dá aí ele tá lá muito bem, de repente as ações caíram ele não vendeu, mas ele ficou quieto ah, e vamos supor que a empresa Vem a quebrar, quebrou Ele vai perder aqui Na carteira dele 5% Ah, se ele tivesse 2% Vai perder 2% Mas a carteira dele Ia continuar lá As suas empresas vão continuar lá e A perda dele foi pequena Mas o ganho foi maior Em virtude dele ter boas empresas Na carteira, empresas perenes que Continuam dando lucros consistentes é, e crescente. E, cresce, e ou consistente. Ok. Já a loja americana para de dar lucro, prejuízo e falhou. Ok. É uma situação hipotética, com um investidor hipotético, uma visão hipotética de um investidor hipotético. A visão dele tá certa? Tá. Ah, mas eu quero arriscar mais, não sei o que você pode, isso aí é você que vai gerir de misturar sua carteira, isso aqui não é nenhuma recomendação, essa carteira é hipotética, é nenhuma recomendação. Na minha opinião, eu acho que devido ao histórico de falências no setor varejista, eu acho que é melhor não arriscar é, é, botar muito dinheiro, eu acho, é o que eu acho não colocar muito dinheiro nesse setor, é o que eu acho devido ao seu histórico. É uma carteira de longo prazo eu acho, mas em uma outra estratégia ela se encaixa bem, que eu não vou tratar nesse vídeo, em uma outra estratégia ela se encaixaria muito bem, mas para investimento de longo prazo eu acho que não, não é nenhuma recomendação, mas eu não acho adequado até porque, se você olhar o gráfico de lucro dela, não é um lucro crescente e consistente por não sei quantos anos, entendeu? Então, tudo bem, e aí, pelo estado do setor varejista, eu não me arriscaria, eu não me arriscaria. mas, como o dinheiro é seu, você que sabe, né? você toma suas decisões. Agora, eu posso estar completamente errado, pode ser que uma empresa dessa também, no setor PM, que não sei quantos anos de lucro, crescente tipo, e inconsciência possa falir também, e americanos ter um turn around, voltar e ficar até mais lucrativa. pode ser também. Eu posso estar errado. Na verdade, não existe certeza de nada, nós temos certeza de nada, o futuro incerto. O que nós podemos fazer? É colocar as chances ao nosso favor. O investidor X, dessa carteira hipotética, por exemplo, ele colocou empresas que já existem há muito tempo e que continua dando lucros consistentes ou crescentes pode ser com um dia não dê também, mas se uma coisa está dando certo ela tende a dar certo já alguma coisa que já vem dando errado tem mais chance de dar errado então ele colocou a chance a seu favor dele, ao favor dele tanto que a perda dele vai ser mínima se houver se, houver, se a empresa não se recuperar quebrar, ele perdeu só um 1% dentro dessa carteira hipotética. Ah, deve ter um. Não, cento aqui é só um exemplo, você poderia ter 2, cinco, 5, 10, isso aí é você que sabe, você que vai gerir sua carteira. A sua posicionamento, seu balanceamento aí, você que decide. Falando nisso eu vou gravar um vídeo sobre rebalanceamento de carteira, que não é isso que falam por aí, eu vou gravar um vídeo específico para falar de rebalanceamento de carteira, mas não é nesse vídeo. É, me deixa aqui nos comentários, me lembre de fazer esse vídeo. Então, diversificação é proteção. Tem que se diversificar para se proteger. Botar chances em seu favor. Ah, mas pô, uma empresa dessa pode quebrar? Um Santander? TB um Pode acontecer também, gente. Você vê por IR, pela IR, IR a grande empresa, empresa ótima, tá indo tudo bem. De repente aconteceu, pode acontecer, o futuro é incerto. Tem empresas que vão quebrar e tem empresas que continuam existindo, normal, tranquilo, falta é isso aí. Agora eu vou falar para você que é funcionário, tanto das aulas de mercado qualquer empresa. Mesma coisa, o futuro é incerto, tem empresas que vão passar por tudo assim, continuar existindo, vão até se recuperar e tem empresas que vão quebrar de vez. Não sabemos o futuro é incerto. Como se proteger? A mesma coisa, diversificando. O que, que o funcionário de qualquer empresa tem que fazer? Primeiro, criar uma reserva de emergência. Ah, fui mandado embora, não me interessa ter uma reserva de emergência segunda coisa, criar uma segunda fonte de renda o que seria essa segunda fonte de renda? Uber Uber, é, é, iFood, trabalhar no iFood uma outra profissão, uma outra, pode ser também trabalhar em casa, uma segunda fonte de renda primeiro, reserva de emergência número dois, fonte de renda essa fonte de renda Pode ser você trabalhando em alguma coisa, ou pode ser também investindo em ativos. Você pode ter ações que geram dividendos, juros de capital próprio, que a empresa é obrigada a repartir lucros com acionista. Você também é dono da empresa, você é acionista. Você pode ter fundos imobiliários, que você recebe os rendimentos do fundo. O fundo imobiliário é obrigado a dividir 95% dos rendimentos com você. É... Você pode ter imóveis, não imóveis para morar, imóveis para alugar. Porque imóveis como ativos geram aluguéis tesouros diretos geram juros, todos esses são ativos, Tesouro direto, imóveis, fundos imobiliários, ações, não é nenhuma recomendação, é o que você pode ter como ativo, né? pode ser também, que funcione também como uma fonte de renda no futuro, você começa a investir, é uma fonte de renda, Quer sua reserva de emergência, essa segunda fonte de renda, pode ser investimento ativo ou mesmo trabalhando em uma outra profissão, beleza, se a loja americana mandar você embora até você arrumar outro emprego, você tem uma fonte de renda né, uma segunda fonte de renda, que possa dar um patrimônio que possa garantir você, até você ou então você tem, ou se você não tivesse a segunda fonte de renda você tem sua reserva de emergência também que serve, essa reserva de emergência vai manter você durante todo esse tempo, quando é para fazer isso? se você não fez, comece agora, comece agora, porque quando acontecer de você ser mandado embora, ou uma crise grave como essa, dentro da, uma crise que está acontecendo dentro da empresa, eu diria na economia, mas dentro da empresa você sem pagamento, alguma você mandar embora, você tem como sustentar sua família. Então, para terminar esse vídeo, né, qual é a conclusão? É um filho dos americanos? Não sei, o futuro é incerto. Por causa dessa incerteza, eu tenho que me proteger. Como é me protejo? Diversificando. Tanto para os funcionários, quanto para os investidores. Diversificação. Essa palavra, diversificação, reserva de emergência, Segunda fonte de renda, segundo um trabalho Que pode ser investindo investindo mesmo Ou então trabalhando Tanto faz Então esse é o recado que eu queria de, deixar para vocês Isso é uma lição Isso deve ser encarado para você que está me assistindo como uma, como uma lição Uma coisa triste Mas que pode acontecer, faz parte do jogo Tanto para quem investe vai perder Quanto para quem trabalha lá vai perder também Se a empresa falir Se a empresa não der mais lucro, vai falir Parece que a empresa vai ter que abrir capital para conseguir mais recursos, vai ter que ter o um follow-on, parece Tendo discutido isso para enxergar dinheiro na empresa E como diferenciação dos outros vídeos que estão tratando por aí, estão em pânico, falando disso, falando aquilo Mas eu não reparei nenhum vídeo, as pessoas falando do que, daquilo que precisava ser falado Como se proteger, ninguém falou isso, como se proteger então, a lição é essa. você quer é funcionar nas nos americanos ou de qualquer empresa, se proteja. Assista este canal e veja como se proteger. Esse é o recado que eu vou deixar para vocês. Desejo a todos um grande abraço e bons investimentos.